Uh, e fala pessoal do Youtube, uh, aqui no canal André Gamer Já começou uh, o vídeo com uh, a Cray não querer abrir Cray, Cray é uma plataforma para criar jogos uh, E uh, o meu desafio é eu, eu tenho um... Eu vou comparar a Cray uh, De PC com, uh, com algum programa de telemóvel para criar jogos de, uh, Eu... Eu quero utilizar o Cray, por não ser preciso uh, de programação, porque eu não sei programar. Espero que vocês gostem deste vídeo, vai ser um vídeo muito curto, é só para vos anunciar o que eu vou tentar fazer. Mas eu vou vos mostrar mais ou menos o que temos aqui, eu também não sei, eu instalei isto sem saber. Espero que sejam coisas boas para vocês poder, para vocês gostarem. Ah. Então, opa. Exatamente aqui. Ok. Vocês já entenderam o que eu quero tentar fazer? Isto é só para vos mostrar, não sei se isto é shorts, se não sei, como o tamanho do vídeo. Espero que vocês gostem dos vídeos, eu vou começar a postar agora com mais frequência. E valeu, falou e fui!